A maturidade não depende de idade, depende muito mais da estado e da percepção da realidade. A sua realidade é sua, você percebe ela da sua maneira, por isso é uma habilidade. O real e o realismo descreve qual a qual quanto fidedigno é a sua percepção. Porém os medos e os receios tornam essa percepção é, dúbia. E essa condição deixa a nossa percepção. É, ...extremamente de lacunas que preenchemos com nossos medos e nossas projeções. Essas projeções tornam, por sua vez, né, barreiras que nós tentamos transpor. Porém, essas barreiras são formadas por nós mesmos. E toda vez que a gente vence uma barreira, nós temos o gozo da vitória, mas nós também temos a perda. Porque nós perdemos. O mais interessante é acolher. Por que eu sinto medo? Por que eu acho que não vou passar na prova? Por que eu acho que não vou passar no teste? Por que eu fico nervosa? É acolher a si mesmo. Dizer, eu entendo, posso ficar nervosa, mas eu não quero viver assim. Não é maneira com que eu desejo seguir os meus estudos e a minha vida. Entende?